Nós estamos numa websérie para ajudar você, que é empresário lotérico, na sua casa lotérica no dia a dia. E agora nesse vídeo nós vamos falar sobre a questão da apresentação dentro da casa lotérica. A gente já fez alguns vídeos relacionados, mas esse a gente vai ser um pouco mais específico para você. E junto comigo é o Fernando da Lotérica Alterosa que vai fazer esse vídeo. Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Vamos nessa? Vamos lá? Nessa questão do, da organização dos funcionários, é importante também você utilizar um padrão de apresentação visual. No caso dos homens, é importante que eles estejam com a barba bem feita, e no caso das mulheres é importante também a gente salientar o caso de é, bijuterias, é, joias, maquiagem e tudo mais. Não é muito a minha área, a parte de maquiagem feminina, mas é importante que a gente é, cuide disso. porque os nossos funcionários não estão ali para arrumar marido ou esposa, mas eles estão ali para atender bem o cliente. Então, eles não precisam chamar a atenção do cliente na sua parte física, na sua beleza e tudo mais. Eles precisam chamar a atenção do cliente para que eles levem os produtos. Eu sempre lembro a minha equipe para utilizar as zero moças como exemplo, né? onde elas têm um manual visual muito rígido. E, e ali demonstra basicamente o que a gente precisa, né? onde as, as moças devem utilizar maquiagens leves, esmaltes também pouco chamativos, cabelos amarrados, né? então são, são esses alguns requisitos que justamente demonstram que o principal foco ali não é a pessoa, e sim a venda do, do produto. né? E também para os homens, né? de também utilizar uma barba feita, o cabelo também sempre cortado, aparado,